Afinal, para ser um bom aluno e um bom profissional, é preciso saber conviver e trocar ideias. Nossos cursos são totalmente gratuitos, consolidados e reconhecidos no mercado. São cinco opções para você. Análise e Desenvolvimento de Sistemas Gestão Empresarial Gestão Portuária Logística e sistemas para a internet. Nós somos a oportunidade de estudar em uma instituição superior pública e de qualidade. Inscreva-se já, vestibularfatec.com.br. Para conhecer mais a unidade da Fatec em Santos, acesse Fatecrl.edu.br os links estarão na descrição, ok? Boa sorte no vestibular, nós vemos em aula. Até mais!